Olá, o In de hoje vai conversar com a professora Simone Ramírez. Ela é responsável pelo acolhimento dos calouros URCS e dos projetos de sustentabilidade. Bem-vinda professora. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada. Primeiro, por que é importante esse acolhimento dos calouros? Bom, o acolhimento dos calouros, né, que é realizado uh, pelo Núcleo de Engenharia Educacional, pelo NID, aqui da Escola de Engenharia,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 eles podem chegar perto dela, que ela não é um monstro muito grande que as pessoas que estão aqui são extremamente acessíveis, estão prontas para recebê-los da melhor forma possível. A UFRGS recebe cerca de 5 mil alunos, parte deles vem para a Escola de Engenharia. O que a Escola de Engenharia espera desses novos ingressantes? Bom, o que nós esperamos enquanto professores da Escola de Engenharia né, é que esses ingressantes estejam motivados. primeiro por quê? Primeiro pela escolha do curso, engenharia. E como eu sempre falo para eles, a engenharia é um curso maravilhoso, ele é fantástico de se cursar, ele é um curso difícil, ele é um curso que exige muito do aluno, mas tem seus méritos. Né? E ele tem suas gratificações também enquanto formado, enquanto engenheiro. E durante a academia, tu aprende muita coisa. A exercer essas questões, ou pegar as questões práticas ou teóricas e associar tanto para a tua vida profissional como tua vida no, nas relações interpessoais. E isso que, que nós pretendemos sempre fazer com esses alunos, fazer com que eles se sintam uh, engajados a palavra certa é essa engajados em, nessas, nessas questões desses alunos. E também, claro, fazer com que eles sintam que fazem parte da escola de engenharia, fazem parte da URDS, e que a opinião deles, os projetos que eles venham a realizar, as intenções deles enquanto calouros, enquanto, desculpa, enquanto acadêmicos, isso tenha, como é que eu vou te dizer, seja acreditado, tenha, tenha credibilidade. Né? E que para tudo, como eu sempre falo, eu enquanto engenheira civil, eu sou apaixonada pela minha profissão eu digo que é uma das melhores coisas que eu me, me vi fazendo na vida. Não imagino fazendo outra coisa se não for engenheiro. Segundo, sou apaixonada por dar aula, por ser docente, por trabalhar com os alunos. Esse trabalho de acolhimento, esse trabalho de recepção dos calores fez com que eu me sentisse mais motivada e me lembrou parte da minha época enquanto calor enquanto acadêmica da escola de engenharia. Então tudo isso é bom para eles também. É bom que eles estejam, como é que eu vou dizer a palavra, eles se sintam fortalecidos, engajados, né? recepcionados, acarinhados, né? que muitos deles vêm de, de longe dos seus pais, primeira vez que estão saindo, eu tenho aluno que veio de São Paulo, tenho aluno que veio do Ceará, tenho pessoal de Rondônia, então eles estão aqui sozinhos, né? onde a cultura é totalmente diferente, onde vai ter que começar um laço de amizade diferente. Então, enquanto escola de engenharia, fazer esse trabalho de, de acolhimento, de fazer com que eles sejam bem recepcionados, acolhê-los da minha forma possível. Tenho o viés de cativá-los mais ainda para a de falarem bem da nossa universidade, da escola de engenharia, e também de ficarem felizes com o curso que escolheram para a sua vida profissional. E como eu sempre enfatizo em todos os momentos que eu falo com eles, que a engenharia é muito bom, seja ela qual for, a engenharia é ótima. Né? Eu adoro ela, sou apaixonada. O acolhimento dos calores também é um, um, uma maneira de, tro, de tornar o, o trote mais saudável. Com certeza. É, o trote, se, se, se nós pudéssemos fazer uma, um levantamento hoje, né, esse ano de 2017-1, um, nós vemos que os trotes foram totalmente diferentes, né, uhum. voltados mais para as questões solidárias e ainda esse programa, esse projeto que a gente fez, acolhimento dos calores, desafio úrgias. Foi justamente para isso, né? teve essa etapa de apresentar para eles que a URGS tem, tem que ser sustentável. E a universidade que eles estão, ela está pautada num tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Então eles, enquanto acadêmicos da escola de engenharia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles têm que fazer projetos, têm que se empenhar para também atender a comunidade externa. Essa é a função da universidade. Enquanto eles, dentro dos projetos, foi solicitado a eles, claro, que também é, qualquer tipo de, de, de trote, qualquer coisa assim, não seria, nós não estávamos de acordo. Nós, enquanto escola de engenharia né, e, e a URGS também, né, com, com todo o seu, o seu encaminhamento de ofícios e circulares também, reiterou, reforçou de que não estávamos, não estamos a favor do trote que eu acho um desperdício de energia no trote que tu pode ser canalizado para outras coisas do bem. Uhum. Logo na entrada, os caloros participam do desafio PIT. Por que que isso é importante e o que desperta nesses alunos? Bom, esse desafio, né, o PIT, o que a gente tem o nome dele é, o projeto se chama Acolhimento dos Caloros Desafio URGS. Esse projeto ele está baseado em que? Tornar a URGS mais sustentável. Então, o aluno que está dentro da academia, dentro da universidade, ele tem que fazer um diagnóstico, ele vai ter que olhar, ter um, um senso de percepção de quais são as áreas mais vulneráveis dentro da, da, da universidade. Ou seja, resíduo, água, energia, o que mais que a gente tem, uh, aproveitamentos, já entra também em resíduos, aproveitamento de resíduos, enfim, tem N, que, N sugestões. Esse ano, além desses que a gente alencou, objetivo de desenvolvimento sustentável, que são 17 metas. Entre elas, 17 objetivos, entre elas a erradicação da pobreza, saneamento básico, a questão dos resíduos, são 17 que foram uh, elencados a eles. E aí a gente procurou abrir um de cada um e mostrar o que pode ser feito. Desse, dessa questão sustentável dentro da URGS e por que URGS? Porque, por enquanto, vamos pegar para o micro, né? atender melhor esse nicho nosso que é a escola nossa de engenharia a nossa universidade a comunidade são os próprios uh, acadêmicos de todos os cursos e depois a gente pode lançar isso um desafio para atender mais as comunidades afora né? então foi um, um foi um, melhor que eu imaginava nós tivemos 250 participantes na, no primeiro dia na etapa 1 no dia 30 de março e agora no dia 27 de, de abril que foi a etapa 2 que foi o desafio mesmo foi lançado através de um pitch que eles têm um tempo que é de cinco minutos de apresentação e mais a arguição da banca e eles foram projetos maravilhosos melhor que nós imaginávamos por serem calouros uhum. E por serem calor, eles também tiveram um tutor, que são já os veteranos, alguns já eram de, de empresa Júnior, que auxiliaram eles também, deram um norte, conversaram e mostraram o que, que realmente nós precisamos na URCS, né, na questão sustentabilidade. Por que esse tema sustentabilidade é escolhido? Porque nós estamos com problemas hoje, né, tanto na questão de, de aproveitamento de água, tem um dos projetos que é o aproveitamento de água, do, do telhado da Engenharia Nova, né, na Oswaldo Aranha. Então vai ser feita a captação, essa água da chuva, e vai ser utilizada para descarga dos banheiros. Um outro projeto, e esse é um projeto que não não foi feito só por calouros, esse é um projeto que foi feito na disciplina Projetos 3, né, da Engenharia de Energia. E como eu trabalho na coordenação de projetos sustentáveis da Escola de Engenharia, eu captei esses projetos, eu trouxe eles para nós, para a gente tem a viabilidade técnica deles, são extremamente exequíveis e dá para a gente fazer. Entrando nesse consenso de exequível, né, de viável e entrando no conceito de desenvolvimento sustentável, que é pautar na questão ambiental, econômica e uh, social, mais um conceito para a gente levar. Então eu tenho dois, né, dois termos e fazer com que os alunos trabalhem em cima disso. Feito isso, eles pegaram a, a esses projetos, isso eu falo dos calores, nesse desafio, viram as possibilidades ou viram as lacunas que nós temos enquanto escola de engenharia, enquanto works, e depois disso montaram os projetos. Todos eles focados para a questão de sustentabilidade. Alguns deles saíram melhor que nós imaginávamos, em termos de, de apresentação, em termos de tempo, slides, o folder que foi exigido para eles, né, nós pedimos que eles elaborassem alguns folders né, de apresentação. Então, por exemplo, esse aqui é geoclimatização, é um folder todo ele elaborado, tudo muito bem escrito. Esse aqui é o Ciclo Vale, é outro, ó, todo... Né, e para quem é calouro fazendo um trabalho desse, dá para a gente perceber que temos um, um grande público pela frente, né, um público extremamente crítico. O Bio Vale, que foi um dos projetos também apresentado. O BAC, esse aqui é bilhete automatizado hábil é né? um trabalho que eles fizeram para tentar reduzir a fila no restaurante universitário o tcu que não é tribunal de contas da união e sim transporte coletivo universitário um excelente trabalho também é projeto campus iluminado esse que também eu não vou dizer nenhum que é ruim porque todos eu gostei a urgs digital conectar e multiplicar também foi feito por os calouros todos eles com a, com a ajuda de um Tutor, que no caso é um veterano. Desenvolvimento sustentável também. Esse aqui, descarte correta a reutilização de materiais eletrônicos. Smart Trash, que foi uma ideia fantástica. E o Protolab, que nada mais é esse aqui também, que é utilizar já um espaço que existe dentro da URX, que é o Prolab, né, e transformá-lo hoje num espaço utilizável, né, sério. Nesse sentido É interessante observar como eles rapidamente capitam os problemas da universidade uhum. e, e criam uma solução rapidamente. Com certeza, esse é o lado bom deles. Ele já tem uma, uma dimensão, ele já vem com essa dimensão de sustentabilidade também, a sua universidade, ela reforça mais esses conceitos, apresenta os nossos, nossos problemas, que todos os lugares têm problemas, e a URGS, por ser uma escola de engenharia, a URGS ou a escola de engenharia, ela tem que ter esse viés sustentável. Até porque ninguém pode mais fugir dessas questões sustentáveis hoje. Né? que é o desenvolvimento sustentável é preservar hoje para as futuras gerações. Então, quanto mais eu puder diminuir o consumo de energia, ótimo. Ou a utilização ou a de, uh, os resíduos, sejam eles pelos resíduos que nós temos... Os resíduos do, do restaurante universitário, aproveitar eles para compostagem, ou biodiesel, ou biogás, ou fazer uh, outras coisas assim, também dá para gente fazer. Uhum. Então, tudo isso dá para fazer. E aí entra nesse papel, que é a primeira pergunta que eu faço. É viável? É exequível. Uhum. E eles têm que responder isso. Falando sobre os projetos apresentados né, de, dos, dos calouros, esses projetos, todos eles, os 12 projetos, nós tínhamos um grupo de 25 calouros, dos 25 sobreviveram 12 e dos 12 foram apresentados né, diante de uma banca que foi constituída pelo professor Pedro, Pedro Henrique, da, da Engenharia Química, professor Pedro da Engenharia Química, pela professora Vera Regina Piazza, né, que ela trabalha com o Summer School, com o Desafio Empreendedor da URGS, e o Henrique Curnossi, da PrintUp 3D. Cada um recebeu um envelope fechado, com uh, cada um com uma folha, para colocar o nome do projeto e os e era realizado as avaliações de cada um. Dentro dessas avaliações que cada um tinha que fazer é o tempo de apresentação, né, a clareza de apresentação, a objetividade do, do projeto. Então, isso tudo ainda está em envelopes fechados, depois eles fizeram toda a a sua pontuação nós vamos nós temos eles em nossas mãos e agora então vai ser feito o que a partir dessa contagem nós vamos selecionar os cinco melhores cinco melhores projetos desses cinco melhores eles vão ganhar um, uh, um prêmio né? e esse prêmio também essa, esses cinco melhores projetos também vai ser feito num dia em que esteja a comunidade da Works presente né, no conselho da, da unidade no conselho da unidade, o diretor vai estar presente e vai ser uh, colocado eu, a apresentação desses cinco projetos. Cin Por que cinco projetos? Porque nós tentamos classificar eles dentro desse patamar. De 12, consegui cinco. Cinco entre os melhores. Mas ninguém está menosprezando os demais. Mas é em grau de, de o que a banca colocou e do que a ficha estava escrito em termos de... de de, de pontuação de cada um essa banca ela é extremamente rigorosa já tem um know-how considerável né, no que tange a essas questões e agora o desafio né os projetos vencedores os melhores projetos vão ser apresentados na próxima semana né, de maio e... Além disso, eles chegam na escola de engenharia pondo em prática o empreendedorismo, isso. que é uma das bases fortes aqui da escola de engenharia. Isso mesmo. Por que isso é importante para eles e como isso afeta a formação deles no final do curso? Bom, as questões de empreendedorismo, a gente usa dois, duas termas, empreendedorismo e inovação. Né? Então o empreendedorismo nada mais é do que tu já, tu vai trabalhar dentro empreendedorismo e inovação, que é um produto, um serviço ou um processo. E aí, diante disso, o que, que eu tenho? Eu tenho que trabalhar nessas questões. Porque o mercado hoje nem, não vai absorver todos. Então, dos meus conhecimentos que eu tenho hoje, o que, que eu posso fazer para empreender? Tá? E o que eu posso fazer para inovar? Ou vou inovar num serviço ou vou fazer um produto. Para que eu faça um produto, eu tenho que ter um conhecimento já anterior que a engenharia permite. Né, engenharia de materiais, eu tenho conhecimento de todos os materiais, mas aí eu preciso de um engenheiro de mecânico, então eu vou ter contato com o meu, meu colega de mecânico. Né, e tudo isso faz com que uh, fique fique mais forte né, as questões. Mas eu tenho que fazer quanto é que eu vou ter o meu investimento inicial, eu tenho os alunos de engenharia de produção. E aí eles começam a trabalhar nessa linha. Existe uma disciplina dentro da URDS, hoje, que a é dada ela é transversal, que é dada para todos os cursos da da urx não é só para engenharia para todos eles todos têm que aprender a pensar futuramente o mercado como é que ele vai estar daqui a uns tempos ele vai me absorver bom se ele não me absorver o que, que eu posso fazer Qual o nicho que eu posso ir entende então tem muitas coisas nessa né, pra eles também para uh, os calouros do acolhimento foi dada uma oficina de design thinking com o tiago farias e ele foi excelente porque porque começou a, a focar melhor nos projetos eles começaram a ver que eles estavam dando muita vazão muitas ideias tu tem começado micro para o macro e tu tem que fazer primeira coisa investimento inicial quanto que eu preciso para investir nesse projeto então design thinking hoje é uma metodologia e ela auxiliou foi dada essa oficina para os calores foi muito bem dada eles saíram muito felizes, até os, os veteranos já começaram a pensar, ah, vou elaborar isso para o meu TCC, porque ele também serviu. Uhum. né E voltando à tua pergunta, enquanto o empreendedorismo também, Design Think serve para isso também, porque tu tem que trabalhar várias etapas dentro do Design Think. E a questão de, de trabalhar com empreendedorismo e inovação, hoje é uma necessidade atual do mercado, que tu seja criativo, uhum. extremamente criativo, né? e a partir daí tu vai conseguir fazer as tuas futuras inovações, tu vai conseguir ter acesso mais ao público, falar... Enfim, né, são coisas que, que fazem com que tu tenha, vamos dizer assim, se sinta mais confortável para isso. Quais os planos para os futuros acolhimentos? Eles acontecem agora no meio do ano novamente? Isso, no, no semestre de 2017, 2 agora, vai ser realizado de novo esse, esse acolhimento dos calouros é uma, um dos projetos que a UNID, Núcleo de Engenharia Educacional, vai manter sempre e eu vou estar à frente dele, tanto a recepção quanto o acolhimento. Recepção no dia das matrículas e o acolhimento esse projeto em duas etapas. Primeiro, a sessão de palestras, tudo, e a segundo mais o desafio, né, o PIT, esse mostrando o que, que eles fizeram. Uhum. A, a partir de do 2017, dois, o que, que a gente quer fazer? que A gente quer pegar esses projetos, esses que, que eu te mostrei, e fazer um, um, um casamento também com que eles vão, vão ser lançados para não serem repetidos uhum. então nós vamos tentar fazer com que continue trabalhando então enquanto é urso sustentável outro foco outro nicho mas que tudo esses não seja não fiquem dispersos perdidos uhum. e fazer justamente com que tenha mais ainda e colocar os antigos calouros né, que vão estar dois mil, dois, 2017 e dois já não vão ser tão calouros uhum. Colocá-los à, à frente também do trabalho junto com o que eles estão entrando. Então, fortificar ainda mais, enraizar mais esse trabalho e fazer com que ele fique por um bons anos dentro da URCS. E se torne já, ah, como é que eu vou te dizer, se torne um... Uma tradição. Uma tradição, isso, perfeito. Se torne uma tradição dentro da URCS. Tá? E que ele se torne tradição dentro da Works, Que não morra só no segundo semestre, que vá sempre... A... À frente, porque a, a ver o rosto do teu calouro, do teu aluno, futuro aluno, da, teu, de qualquer disciplina que tu venha dar, o olhar dele, a felicidade dele, a gente não pode fazer isso, não pode tirar essa alegria dele, nem frustrá-lo. tu tem que manter essa chama acesa, um bom tempo, e como eu sempre falo, a engenharia é, é difícil no, no início, porque tem esses programas básicos, mas depois a gente só vai mais feliz ainda, né, mais tranquilo. Engenharia. Parabéns pela iniciativa, professora. Obrigada, muito obrigada. Muito, muito obrigada pelo tempo. Minha geração de hoje fica aqui até a próxima. Obrigada.